bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho, eu sou o Guilherme e eu sou o Ronen e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá Tanquinho, olá Tanquinha, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar com o Danilo Balu. Danilo, que é educador físico e nutricionista, hoje vai ser o nosso convidado e pode começar se apresentando, Danilo. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Danilo Balu, como já disseram, na verdade eu sou bacharel em esporte, eu não sou nutricionista, apesar de ter feito a faculdade de nutrição. E eu trabalho com de nutrição aí já faz um tempo, e esporte, obviamente, nessa mesma pegada de vocês. Legal, Danilo. Então a gente pode começar perguntando o que, que quer dizer que você fez a faculdade de nutrição, mas não é nutricionista? Que acho que muita gente deve ter tido essa dúvida, assim que você falou. Pois é, é eu... engraçado, porque eu fiz a faculdade de nutrição logo na sequência da faculdade de esporte, e eu gostava, eu gosto muito de nutrição, então fiz todo o curso, e eu já, já tinha uma vida como bacharel em esporte, vida profissional como bacharel em esporte, então quando acabei a graduação, para finalizar, tem todo o estágio obrigatório, eu, como eu já trabalhava, não, não poderia largar meu trabalho para fazer o estágio obrigatório, então eu acabei as, as disciplinas e, e, e tranquei a faculdade, tranquei, me desliguei da faculdade. Entendi, legal. E como que você começou a se interessar por essa questão de nutrição e esporte? Como que você optou pela faculdade? É, a faculdade de esporte porque sempre foi algo uma... que eu sempre gostei, o esporte. Na verdade, eu comecei a fazer engenharia civil, a faculdade de engenharia civil, quando já gostava de esporte, obviamente, foi ali que eu decidi que eu queria trabalhar com esporte, não em uma obra, construindo prédio, e é aí que eu migrei de faculdade. E durante a faculdade de esporte, né, na verdade antes da faculdade, você todo mundo sabe acho que é a importância da nutrição dentro do esporte, então como eu sempre tive uma pegada assim de estudar o esporte na, numa linha mais de desempenho, melhorar de desempenho, sempre sempre estudei bastante por conta própria, sempre, sempre, durante toda a faculdade. E aí quando eu acabei, me formei, eu o profissional de esporte ele acaba tendo um assim, dia a dia um pouquinho mais dinâmico, né? a gente trabalha durante o lazer do, do nosso cliente, então eu tinha ali o, alguns horários livres. Como eu sempre gostei muito de nutrição, falei, ah, vamos, vamos fazer uma segunda faculdade. Eu consegui fazer a segunda faculdade enquanto já, já desempenhava minha profissão de bacharel em esporte. Oh, legal, Balu. É, só fazer um pedido de desculpa para pessoal que está ouvindo, tá meio barulhento aqui o ambiente, mas acho que vai dar para ouvir bem. Se não der, vai ter a transcrição do post aqui embaixo para quem quiser ler e entender alguma passagem. Beleza. E a gente queria saber que você, de onde veio o seu nome clandestino, <risos> tanto como nutricionista ou como treinador? É, o clandestino, as pessoas sempre se perguntam se estou fugindo de alguém, alguma coisa assim. É. Não, não é isso. É, eu, eu sou fã de um... eu li um livro que chama O Economista Clandestino do Tim Harford, que é um consultor do Financial Times. E o livro dele fala, ele tem uma linha assim mais de falar de mitos ou da irracionalidade na economia. E o meu livro sobre nutrição, ele tem um pouco essa pegada de ah, é, falar sobre mitos ou paradigmas da, da nutrição. Então, na verdade, eu gostei do nome né, aplicado no Nutricionista Clandestino, é quase uma espécie de homenagem ao Tim Harford de novo, é um cara que eu gosto bastante, e aí foi um, uma ideia que eu julguei boa. E aí quando eu lancei o segundo livro, que é o treinador clandestino, que também tem essa pegada de falar da corrida de aspectos mais... de mitos, eu achei que caía bem meio que como uma série, ou continuava uma homenagem, eu decidi por isso. Entendi. Aliás, você falou do seu livro, a gente deu o livro, a gente gostou bastante. E eu li o seu livro ano passado, mas o que ele me lembrou bastante é porque eu imagino, na verdade, que um, li, um leigo, lendo o seu livro, teria talvez algumas das surpresas que eu tive quando eu li o Good Calories, Bad Calories, do, do Taubes. Isso em 2013. Até por você delinear um pouco da história, de como que esses mitos vieram a se formar. Para quem não está muito familiarizado, como que foi assim, um dos momentos chave onde a gente começou a ter medo da gordura, como que a, que a gente vive nessa paranoia hoje em dia, como que surgiu. Essa paranoia ela é muito bem recontada pelo Gary e no Good Calories, Bad Calories, é, que não tem em português, e o livro dele em português, que já foi traduzido em português de porque engordamos, ele infelizmente não trata disso, mas é uma história fantástica, né? Mas o um livro da Lynn em português... Sem medo da gordura. Isso, é. sem medo da gordura, ou, é. Big, big Fat Surprise, big fat surprise inglês. Em inglês, ele reconta isso, então quem não lê, não consegue ler inglês, o que Calories, o Bad Calories não dá, mas o Senador da Gordura, ele reconta bem essa história, que é no final dos anos 50, né, começo dos anos 60, os Estados Unidos, eles tiveram, se não me engano, oito senadores americanos, é, tendo episódios cardíacos, né, de acidentes cardiovasculares, em pleno mandato, vamos dizer assim. E aí isso acabou gerando um pânico, um pânico, vamos dizer assim, um medo das pessoas, uma preocupação maior com pessoas é, tendo maior um risco cardíaco, né? Tem tanta gente poderosa sofrendo esse problema, então, gerou toda um, uma atenção maior à saúde do coração. E aí o Hanson Kiss, um cientista brilhante, que é muito articulado, acabou plantando a tese dele de que a gordura saturada e o colesterol causariam problemas acidentes cardiovasculares. Ele plantou essa ideia e foi atrás de evidências que corroborassem a tese dele. Para isso ele abriu mão da de ciência bem feita e conseguiu convencer <risos> políticos de que a, realmente a gordura saturada é que mata as pessoas no coração. E aí uma vez você convenceu os cientistas, convenceu os políticos, só bastava mudar a lei ou as diretrizes governamentais. E assim foi, nos anos 60, começo de 70. E uma vez que os Estados Unidos, Estados Unidos decidiram assim, o resto do mundo ocidental achou que era uma boa ideia. E aí criou-se a paranoia nos anos 70 que dura até hoje. É engraçado como essa, isso ficou arraigado na comunidade mesmo de, de alguns profissionais, né, de de que a gordura é esse, esse terrível vilão e até hoje com muitas evidências em contrário essa essa historinha, esse conto baseado em alguns países que outros e permanece no, no imaginário coletivo. Não é nem gordura, não é gordura, né? gordura saturada. Gordura saturada. É, o é é. o problema é a gordura animal ou mesmo o colesterol. Só ter medo do ovo por causa do colesterol. É. Então, foi realmente um foi um problema que durou que dura por décadas, com consequências que a gente não consegue ser calculadas. Bom, esse foi um resumo da obra do seu livro Nutricionista Clandestino. E o um outro livro, o Treinador Clandestino, tem assim, quais seriam Na parte de nutrição, ele fala muito sobre a segurança do jejum, que é um mistério hoje. Assim, o, por que, que os treinadores hoje estão em medo, acabam passando isso aos corredores amadores, o, o medo de se correr em jejum? Não, eu não corre em jejum porque você vai perder massa muscular, vai desmaiar, vai morrer. É. E aí eu falo sobre, não, não, faz sentido esse medo do jejum. O jejum ele é melhor para a corrida? Não, ele não é melhor. Ele é pior para a corrida? Hum, não, não, ele não é pior. Ele é seguro, se a pessoa corre em jejum, corre em jejum. Se a pessoa não corre em jejum, não corre em jejum. Então é. Quando eu falo de hidratação, eu falo basicamente do jejum e também da hidratação. Tem aquele negócio, ó, beba água a cada 15 minutos. Eu, eu não consigo beber água a cada 15 minutos correndo. Eu não consigo, <risos> desculpa. E, e eu, mais do que isso, se você corre mais do que meia hora, você que passa beber água. Pra beber água, perdão, tem que beber bebida esportiva, cheia de açúcar, não faz o menor sentido. Então eu explico como, um, a gente precisa beber bem menos água do que dizem que a gente precisa durante a corrida. Deus, como a bebida esportiva ela só é uma alternativa interessante em, em casos bem específicos, ou seja, mais de uma hora e meia correndo, ou um ambiente de extremo calor e baixa umidade. Então, eu falo sobre é, o exagero da o exagero da bebida esportiva e a paranoia com o medo da, do jejum. Da corrida. É, eu não, eu, A gente realmente não leu esse segundo livro, a gente não tem o costume de correr. Mas eu sei que existe esse, esse movimento em torno de beba muita água e, e não tem muito o reforço da parte dos sais minerais, eu sei que tem muitos é, corredores iniciantes que até passam mal pelo excesso de água e medo do sal, que também é uma coisa que está na imaginária dos esportistas. Pois é, o engraçado eu tenho duas cachorras. Né? eu não tinha pedir para elas beberem água, é, eu ando com elas, ando e corro todos os dias com elas. Não corro todos os dias, mas eu, pelo menos, ando e alguns dias, eventualmente, corro. É, e normalmente eu preciso falar para elas, por favor, bebam água agora. Não, é... <risos> elas correm, na hora que para, pare em algum lugar que tem água, elas bebem, e eu não preciso medir o quanto elas bebem de água. Não, sempre precisa de um copo a mais de água. Ela bebe, satisfeita, ela para, e por, por algum mistério, alguns treinadores acham que, o, que, o, que a minha labradora é mais inteligente que a gente. Porque Aham. eu não consigo calcular quanta água eu preciso, mas a minha labradora consegue. Não! É, deu sede? bebe é água, não deu sede. Segue correndo. O, não existe mistério. Se a gente precisasse de alguém do nosso lado nos avisando sobre a água, a gente já teria morrido, assim, algum não momento, se eu teria correndo. esquecido, teria morrido. A gente não morre. As pessoas que precisavam disso, se existia alguém com essa mutação, já foi selecionada. Já Que ela, ela não está mais aqui entre nós agora. Tem um dado muito interessante, já fugindo um pouco, eu, obviamente eu não falo só disso no, no livro treinador, mas quando você pega os grandes os melhores corredores são justamente aqueles que se desidratam mais durante uma prova. Ou seja, não beber água também é uma vantagem competitiva para eles. E o mito dessa, desse, da necessidade da água é, como essencial, vamos dizer assim, na corrida, a partir de um estudo sul-africano de acho que 50, 60 anos atrás, porque eles pegaram as pessoas que terminaram a prova mais desidratadas, então eles calcularam a, a base de desidratação, vamos dizer assim, em função desses corredores, porque eles não perceberam ou esconderam da gente foi que os que mais desidrataram foram justamente os que ganharam a corrida, ou seja, não que a desidratação não trouxe perda para eles, na verdade trouxe uma vantagem para eles, não é, é um total. É, quando a gente fala disso, de ignorar os nossos próprios estímulos, nosso próprio feedback do corpo em resposta à atividade física, seja no caso da água, é praticamente impossível é, não lembrar do fato de que quando a gente treina de maneira intensa a gente fica com mais fome. E muitas vezes existe as pessoas esquecem disso e falam, não, a pessoa está treinando, eu vou passar mais comida para ela desnecessariamente, eu vou ter que comer a mais, como se não fosse ter esse, essa resposta do corpo de ter mais fome. é no, e nem só isso, né? o cálculo, eu, eu nunca, para nenhum cliente meu eu fiz cálculo calórico, seja de consumo de gasto. Na verdade, eu, até, eu nem sei mais onde estão as que eu tenho das minhas anotações, não sei. Então, eu nem fazer mais os cálculos. Eu sou corredor, eu já corri maratona, quatro cinco vezes, 5 E eu lembro, eu te falo por experiência, vocês, vocês não correm, mas eu te falo por experiência própria, que quando eu fiz maratona, é, eu corri meus longos, eu sempre faço de sábado, né? aqueles longos simulando a maratona. Eu fico emprestado, porque eu corro de manhã e fico deitado o dia inteiro. O melhor é a sua atividade física. aqui, completamente. É termogênese que não é atividade física. É, e assim, eu só volto a correr na segunda. Eu corro no sábado só volto a correr na segunda, porque eu sempre domingo eu nunca corro. Então eu corro no sábado de manhã e fico emprestado até segunda à noite. Isso não é no calvo né, eu estou aqui, o pessoal chamava para um barzinho, não, imagina, eu quero ficar deitado aqui sem fazer nada, o corpo ah, bem, se bem. equilibra, então eu bebo mais água, então eu corri muito mais, eu sinto mais fome, mas depois se compensa, o corpo é, tem uma homeostase incrível, genial, Sim. então é... é... Vamos dizer que a nutrição ignora isso, infelizmente. A ciência da nutrição ignora isso. É um mecanismo super robusto, né? No caso, afinal, a gente está aqui agora. Agora, melhora. por isso. Perfeito. Ah, a gente até começou falando aqui antes de começar a gravar, né? O princípio da intervenção. A gente estava falando, gente tava os falando... nutricionistas que geralmente vão querer mudar essa sua dieta. Sempre vão é, se você é, Acho que um mote assim que, que me incentivou a gente a fazer essa pergunta foi. Acho que foi quando. Será que foi? A gente estava lendo o Taleb, eu não tenho certeza. Eu sei que uma vez, eu, eu, eu sei que um resumo assim, que ficou na minha cabeça foi, tipo, se você está bem, está comendo bem, sentindo bem, não vá ao nutricionista. Sim, eu um... Baseado nesse princípio. É, meu princípio é. Eu... É princípio que eu falo pra todo mundo, ainda que fira o meu bolso, é, não, não vá ao nutricionista, assim como quando, quando, quando na saúde, né, ou seja, enquanto você estiver saudável, você não deve nem ao é médico, nem ao é nutricionista, nem ao é dentista. Você não deve ir ao profissional de saúde quando você está saudável. Porque a, toda, toda a área da saúde, todos os profissionais da saúde, eles são é, é tudo organizado, tudo feito de um modo em que você intervém, você faça alguma coisa. A pessoa vem até seu escritório, vem até seu consultório, você tem que fazer algo. E isso é um problema, porque quando a pessoa chega saudável para você, você imagina, o que a gente estava conversando, imaginei que você tem uma dieta perfeita. e Você vai no nutricionista, ele vai mexer na sua dieta, porque ele tem que mexer, é o papel dele. E, óbvio, você vai ter profissional que não cai nessa tentação, mas a maioria dos profissionais vai cair nessa tentação. Então, um problema muito grave na, na, na saúde é o excesso de intervenção. Porque é na intervenção que a área de saúde faz a vida dela, faz o dinheiro dela. O salário do pessoal de saúde vem quanto mais intervenções ele fizer. Então, obviamente que ele vai fazer a intervenção, você estejando doente, ou saudável. Então, o princípio que eu, que eu sigo, que eu recomendo é, durante a saúde, fique na sua. Não, não faça nada, deixe a natureza seja saudável. Faz sentido, é mesmo, chega até aquela linha de perguntar para o barbeiro, se precisa cortar o cabelo, né, porque de fato ele, ele sempre vai achar alguma coisa para cortar, assim como na saúde sempre vai buscar intervenções, Sim. só que o cabelo volta a crescer sem nenhuma consequência. É, perfeito, Bem, exatamente isso. Exatamente. Oh, valor e o que como você vê né, essa questão da nutrição para o futuro? Porque parece que aqui ultimamente, nos últimos cinco anos principalmente, está expandindo bastante essa ideia de comida de verdade, menos açúcares, farinhas… É, tem essa onda aí de vários blogs espalhando isso de baixo e vários nutricionistas e médicos já se atualizando, mas a gente vê que ainda a maioria, tanto dos profissionais quanto das, dos leigos Ainda não não comprou essa ideia, na mídia ainda né, não está sendo vendida essa ideia. Como você vê isso daqui para frente, você que já é um profissional, que já segue essa linha? Eu acho que é, nesse ponto assim, eu sou, em parte, otimista e em parte, pessimista. Ah, se eu acho que essa linha comida de verdade, opalho, low-carb, vai ser mainstream, vai ser o um preponderante, não, não acho, é, não sei, vou até mais longe, acho que não tem como ser o, o, o norte de uma diretriz nutricional oficial governamental por exemplo como sei lá a Suécia está adotando acho que não, não há como que o dinheiro direta tá, para ponta para outro lado então a, é, é, é, é muito ser ingênuo achar que, que de repente todo mundo não não beleza vamos não vamos vamos ser contra a intervenção e vamos comer mais comida de verdade Eu acho que é muito improvável, muito improvável. É difícil você competir com a indústria alimentar. Sabe, eu, não sou, eu não sou mesmo da, da teoria da conspiração, não acho isso. Não acho que tem meia dúzia de CEO reunidos agora, é, desenhando o futuro da do, do mercado, não acho isso. Mas é, toda a economia ela é voltada para a intervenção, ela é voltada para você para praticidade, quando então, você chegar no supermercado e comprar uma comida congelada. O prazer que o açúcar e a farinha nos dá é, é muito difícil de você negar, está ali dentro da nossa genética. Então, eu não acredito nisso. Eu sou bem pessimista quanto ah, o, a diretriz é, ser alterada. Mas, por outro lado, eu acho que o crescimento dos portais, blogs, livros, profissionais de saúde mostrando seria o um caminho e correto da educação? Ele é bom para aquele é que se interessa. Então, a pessoa que se interessa hoje ela tem, ela consegue, mesmo sem falar inglês, ela consegue hoje numa livraria comprar o Porquê Agordamos, ou o Sangueiro da Gordura, ou o Doutor <risos> Sampa é, Vai abrindo possibilidades. Isso é muito bom. Ou então, entra no site, entra no, no, acompanha vocês e ele tem informação acessível, mesmo não falando não sendo formado na área de, bio, de biologia nem falando inglês então nesse lado eu sou otimista eu acho que você vai conseguir sem precisar recorrer a nutricionista sem recorrer a médico a melhorar a sua nutrição isso é muito bom nesse ponto eu sou bem otimista ah, com certeza acho que é legal esse ponto de que você falou de não se atender da conspiração porque acho que os, na minha opinião né os agentes a gente de é maneira mais egoísta do que do que essa competição um grande cartel da indústria. Acho que eles não precisam disso para para <risos> o status quo se manter. Não. As pessoas querem a praticidade. Grande parte das escolhas alimentares das pessoas não é movida pela pela busca de mais saúde e desinformada. Muita gente só busca um prazer momentâneo e uma coisa barata. Então acho que não chega a precisar dessa dessa marca de desinformação. Embora Exatamente, assim, é, duas coisas que eu falo muito quando eu tenho meus clientes, que eles sempre me perguntam e é, é um que eu acho que é mito, eu nunca parei para mostrar na, no Excel que é, que é verdade o que eu vou falar, mas então, as, as pessoas perguntam, a dieta que você está propondo, ela é mais cara? Ou muito dizer, muito mais cara? Eu falo, não, ela não é mais cara. Ela pode ser, dependendo do seu gosto né, gastronômico, culinário, que seja, ela pode ser um pouco mais caro não é muito mais caro pode ser um pouco mais caro não tem que ser ela pode ser mas ela é sim e aí eu tenho que ser honesto ela é mais trabalhosa ela é mais trabalhosa. Se a pessoa falar que não é mais trabalhosa sei pode talvez mentira seja uma expressão muito forte mas ela é. É, mas está sendo mais de eu, eu acho que na verdade, agora eu vou falar na, na minha opinião, como uma pessoa que. Eu sempre busquei me informar sobre saúde. Só que eu buscava nas fontes erradas antes, eu ia o portal do UOL, eu fazia um monte de besteira, comia a cada três horas e fui na nutricionista e um monte de coisa que, não, que não, eu não, não era uma boa profissional. E, enfim, também tomei várias decisões que eram isso, dava muito mais trabalho e era mais caro. Perfeito. Porque Perfeito. eu tentava fazer uma intervenção no que eu achava que era certo. Então, era o pão com 12 grãos, com margarina, becel e tem mais de um tipo de becel, Eu comprava mais cara porque tinha mais do seis que era bom para o coração. Eu te garanto que comprar carne moída e fazer a feira é muito mais Concordo. Então. Claro, e a é gente corre. cozinha, a gente cozinha pra dois homens adultos uma vez por semana e come de segunda a sexta esses alimentos. É Faz jejum é de café da manhã, antes eu fazia duas marmitas só de lanche, porque eu tinha que comer a cada três horas, aí uma era pão integral com, com queijo branco e feito de piruá. a outra era um monte de fruta que eu ficava cortando, manga, mamão, banana. Super aí, dá super trabalho é, e acaba com fome logo depois. Dependendo do que, de onde você sai, para onde você sai na low carb, e paleo, pode ser que você tenha até uma diminuição do custo do trabalho, né? Sim. Tipo, você passar a fazer uma ou duas refeições por dia e, e cozinhar duas vezes na semana, e sem ter que preparar lanche todo dia. Talvez você vai ter até menos trabalho, que, provavelmente. Eu, por exemplo, eu vou falar no meu caso, eu tenho uma média de duas refeições por dia. Geralmente um café que é, é, perdão, o um almoço, que às vezes não é um almoço, às vezes é às 10 da manhã, às vezes duas da, tarde, duas da tarde, depende da minha agenda, depende da minha forma E o jantar, que é religioso ali, nove, mais tarde do que deveria, nove, dez da noite. E, sim, eu não tenho trabalho de fazer lanches, eu tenho trabalho de fazer o café da manhã às 8 da manhã, perfeito, concordo, não tem como discordar. Mas, por exemplo, no meu jantar eu, eu faço uma carne, sempre, eu sou meio metódico, uma carne e legumes. Então eu vou lá, eu corto legumes, eu pego a cara, eu jogo no fogo tal. e tal, seria muito mais fácil eu puxar um, um pão 12 grãos, sim. pegar um, um peito de peru fatiado e eu faria isso em 3 minutos eu teria de prato. Sim, claro. Aí não, você tem o trabalho de ir lá, colocar o, o fogo, picar os legumes, então sim dá mais trabalho, mas olhando desse ponto de vista, quando você faz 5 ou 6 refeições, dá muito mais trabalho. E, e eu acho que também tem uma questão de prática. Já teve época se eu cozinhava duas vezes ao dia para comer. Eu perdia uma... várias horas fazendo... Eu falava, ah, vou fazer um pernil na moça Pega pernil enrola no alumínio, vai o gás no um tempão. Aí depois na janta eu vou fazer um caldo de osso, o resto um do vídeo um anterior. Eu pego esse caldo fazer uma sopa, dá muito mais sopa. Se falava para as pessoas que eu não como folhas em casa, as pessoas meio que sensústicas. Eu como sete legumes toda noite. Você não como folha. Se eu e uma mulher só, se a gente compra folha, vai estragar. Essa folha eu como na rua. Entendeu? Então, pra facilitar o meu trabalho, já tem que comprar folha a cada dia, assim, dia não. Eu como só legume que eu compro uma vez na semana só e fica lá fica na geladeira. É o nosso caso também, barata. a gente não compra folha em casa. É, quando a gente compra uma folha com repolho, a gente refoga. É, é, uma, é uma coisa, coisa assim, né? as folhas eu compro assim, é, eu acho que então tem é muito como você comparar, claro, se você chega em casa e come miojo hoje, você vai comparar com fritar um ou fritar o ovo dá mais trabalho, ou seja, mais coisa que fazer miojo. Ou uma ah, lasanha congelada. Ou uma lasanha congelada. <risos> é, é, que é que a gente pensando né? no nosso caso, não no caso daquelas pessoas que comem um salgado na rua que o trabalho é realmente... Sério né? é, né? é barato, né? Com vai trabalho caso. vai ser mais caro. Agora, se você já tentava levar um vida saudável, no mínimo com de vida gourmet, mesmo comendo porcaria, ele sai caro, mais caro do que feira e açougue. Se, claro, você não precisa comer picanha de anos. Pode comer carne de segunda. Então tem muitas opções. Acho que é uma dieta assim, democrática, na minha opinião. É muito democrática. Se você quiser fazer salmão e carpaccio todo dia, pode é. também, no né? Fala para as pessoas, no pernil não tem nada, absolutamente nada de milagroso no pernil. Mas eu vou pernil seis noites por dia. Gosto nove reais o quilo. É muito bom É, o... é, é, o... Bom. é provavelmente o... o corte que eu mais gosto no mundo. Como seis vezes por dia por semana, seis, é. dois por semana, eu o um pernil vez porque não dá para dizer que é, que é uma carne cara. Né? Não, não é, dá. É, o pernil realmente é o que eu mais gosto, porque eu o com é o é, é verdade <risos> o bacon é uma outra categoria. É, e assim, você já deu uma pincelada sobre como é sua alimentação, então mais ou menos você almoça barra lanche entre 10 e 2, que é uma coisa que o pessoal pode se interessar de saber. Né? E o seu jantar geralmente é pernil por volta das nove e meia. É, nove, dez da e, noite. Tem mais o, o outros da... hábitos saudáveis? O meu dia a dia é bem... Tem que parar todo dia para saber como que é o meu dia seguinte. <risos> Tirando o sábado e domingo, que geralmente eu não trabalho, quase nunca. É... Às, às vezes, você acorda muito, por exemplo, se eu corro ah, corri ontem muito à noite, fui, fui na academia acordo com fome no, na, no dia seguinte, não é focado por exemplo. Mas se hoje eu tivesse acordado comigo, no dia, tinha acordado, morrendo de fome, eu ia lá, colocaria 4, 5 ovos junto com barrigada na, na dele e fiz ovo mexido. Coloco o queijo, o queijo que tiver na minha frente. Eu gosto de gorda. Então, sabe, gorda, barrigada e 4, 5 ovos mexidos, mexo e como isso com um pouco de café. Isso o é meu café da manhã, por exemplo. Ali, o almoço, geralmente, eu uso para almoçar com os clientes em restaurante, de tipo inferno. Eu como saco, como a folha que eu não comi em casa e os legumes que eu nunca comi em casa. E a carne que tiver, obviamente seguindo né, a linha Sim. grelhado ou assado, aí também a carne que tiver no restaurante. Infelizmente, os donos insistem que peito de frango é uma boa opção. Então, tenho que um ficar o gênero tipo sobre coxa ou algum outro corte mais gordo. É, quando tenho algum pra fome, assim, de, de, de, a ponto de fazer algum lanche, aí depende, pode ser um natural, pode ser, gosto muito de morango, é, não, tem, assim, não tem uma regra, é, café eu tomo sempre com creme de leite, gosto muito, é um vício ou nata, onde eu moro é difícil achar nata, então várias vezes é com creme de leite, se eu acho nata eu compro e é café por nada. E, no jantar, sete legumes e pernil. Às vezes pernil e coastas, às vezes pernil barulhar, às vezes pernil costela, pernil, pernil é. prato, garfo a faca todo E você é. também pratica a corrida, né? Qual que é essa rotina de exercícios? Eu geralmente eu gosto de correr à noite, mas eu tanto, Estou tentando correr mais cedo. É... Então, Mais a ver com você, com o circadiano, com a sua agenda, o que, que você é, eu, O meu circadiano pede para eu correr à noite e a minha agenda pede que eu corra de dia. Então, eu de, hoje, eu corro na hora que dá, às vezes eu corro 10 da manhã, às vezes eu corro 3 da tarde, às vezes eu corro 10 da noite, é, mas eu corro, corro. Então, aí depende se eu me virar poeira, se eu tiver o gol, se eu o sair do depende. Então, cada dia é um dia, mas eu corro, é, tem, como eu disse, quando eu, der, eu corro de manhã, eu, quando eu faço academia, também gosto de dia à noite, mas às vezes eu faço de manhã, conforme a agenda pede, ou, 80% das, minhas, das vezes eu corro em jejum, quando é de manhã jejum total, ou quando é à noite eu corro em jejum, sei seis anos. É, hoje eu já não consigo mais comer e correr, vejo como vou pior. E aí depois da corrida, se é de manhã eu não como, depois da corrida, porque eu não tenho fome, e quando é à noite, como jantar, à noite eu tenho fome. Então, quando eu corro à noite, aí depois da corrida eu janto, não porque eu faça bem, mas porque eu tenho muita fome. Então, mais, ou, mais ou menos assim. Não, não existe uma estrutura no dia é meio bagunçado Você falou dos sete legumes e eu fiquei curioso, tem certeza que muita gente que ouviu a gente também. Puramente é puramente por gosto. Não existe milagre. Pimentão amarelo e vermelho, que eu gosto. O vermelho é um dos que mais retém agrotóxico, então isso tem uma dor no coração para comer, mas eu gosto, então eu como amarelo e vermelho, giló que eu gosto, tomate cereja que eu adoro, abobrinha, cenoura e cebola, tudo grelhado, menos o tomate que é cru. Ah, sim, é o tomate cru, outros seis grelhados, grelhado com um pouco de banha para não bagunçar a frigideira e o tomate cereja é o próprio agrotóxico. Não tem nada de milagre nisso, é o que eu gosto. Por exemplo, não gosto de piretão verde, então não como. Não gosto, sei lá, de chuchu, então não como. Você pode as pessoas, como que você gosta, eu como que eu gosto. Legal. Muito bom, acho que essa é uma ótima frase. Essa é, é uma, uma, uma ótima, ótima gente frase. Encerrar. Você quer. Você tem mais alguma pergunta? Então, eu queria, antes da gente encerrar, e depois deixar seus contatos é, deixar seu... lá. Do... Mídias sociais, site, Facebook, o nome dos seus livros, a gente vai deixar todos os links aqui embaixo para o pessoal acompanhar o seu trabalho, o blog Recorrida, etc. E qual era a sua última pergunta? Não, eu perguntei se você tinha alguma pergunta. Não, acho que não. não. Ah, então, por favor, deixar seus contatos aí para o pessoal achar o nome dos seus livros, as mídias sociais… É, o livro, os impressos são vendidos só online, apesar de serem impressos, que é o Nutricionista Candestino, foi o primeiro, e depois na sequência eu o treinador clandestino é bem mais voltado para a corrida. Mas é o treinador clandestino. Em mídias sociais eu tenho um blog que fala basicamente de corrida, que é o blog Recorrido.com Recorrido Eu tenho um blog O Nutricionista Clandestino, que geralmente eu falo, obviamente, de nutrição voltado mais para essa linha low carb, emagrecimento, açúcar, né, diretrizes redes sociais, você vai achar no Twitter Danilo Balu e também o no Notícia destino, Facebook, Notícia destino, Danilo Balu. Mais e-mail, Danilo balu tudo junto, arroba roteirão.gol, ou arroba gmail.com. Aquele pelos dois. E acho que é isso, né? Tiver, é, Instagram também, Danilo Balu, você vai achar no Instagram também. Certo, quem tiver... Quem estivesse se interessando em consultar com vocês, tem lugar, vagas abertas agora? Tem, tem. Como que eles entram em contato? No e-mail? No e-mail é mais fácil. Eu é respondo com tiro dúvidas, horário, local, tudo. É é é. E se você tiver algum pedido aí, alguma mensagem, mensagem final para deixar para a nossa audiência, uma coisa que você gostaria que todo mundo soubesse ou lembrasse no dia a dia, qual seria? Gente, é, eu acho, e de verdade isso, eu acho que a notícia é muito simples, é muito simples o um profissional de saúde que tenta é, tenta como fazer que é, dizer que é, é, é complexo é muito fácil comer bem é muito mais fácil do que parece os sete legumes que eu te falei eu como exatamente os sete então se você falar ah, os legumes eu não eu como os mesmos sete eu não vou comer outros a ideia da, da variação na nutrição é sobrevalorizado. Né? Então, acho que é muito simples. Você é come é a carne que você gosta, come os alimentos que você gosta, come eventualmente fica de baixo açúcar. É muito simples. O difícil mesmo na alimentação é você resistir às tentações. É, resistir a um bolo, resistir a um doce, a um sorvete, esse é o difícil. Mas num ambiente que é obesogênico, né? com comidas hiperpalatáveis, a dificuldade é que você está inserido nesse local. Pois é, pois é. E a pessoa que ela tira a renda dela te oferecendo uma coisa que ela sabe que vai te gerar prazer e vai fazer você voltar a ela, mas a nutrição ela é simples, a pessoa não, não, não tem na cabeça que ela vai ter que ir atrás de um profissional e que ele vai passar uma dieta super complexa, porque na verdade é muito mais simples do que a gente imagina, e isso acho que é buscar uma vida com menos intervenções, mais uma, assim, menos refeições, é muito mais simples do que a gente a gente imagina no primeiro momento. Perfeito, falou Então, assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. E se você gostou, lembra de ir lá no iTunes e avaliar nosso podcast 5 estrelas. A gente tem poucas avaliações e essa assim, é muito importante para continuar crescendo esse canal. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço do, do Senhor, Senhor Tanquinho. Tenquinho.